E aí jovens, tudo bem? É, eu tô fazendo esse vídeo pra atender ao pedido de um inscrito o cara tá na seguinte situação ele tá querendo começar a andar de moto agora e é, só que ele tá com medo ainda perdendo bastante medo ainda tá com bastante medo de andar de se, de se contar com a sorte pelo jeito que ele escreveu lá no, no, no comentário do YouTube alguém já fez a cabeça dele Sobre a moto, sim, sobre aterrorizando e tudo mais. Aquele famoso tira as forças, aquele parente ou parente, um amigo que tu vai lá falar uma coisa pra ele. É o cara que não te apoia, ele só faz o papel dele na, tua, na vida dos outros. aí parece que a função dele na vida como amizade é tirar as forças da, das pessoas. Mesmo que seja... Um amigo ou parente, sempre tem um beijo, ah não sei o que, eu vou pensando em fazer uma entrevista de emprego, não sei o que Aí o cara vai lá, não, não vai lá que não vai dar certo, isso não é pra ti A mesma coisa com a moto, não, não vai, que é muito perigoso, vai te acidentar, faz outra coisa, compra um carro Não sei o que, é, anda de ônibus, ônibus de ônibus mais seguro, mesmo tendo a grande probabilidade de ser assaltado Enfim, quem tá começando agora, está tá com bastante medo de andar de moto ele viu que eu, noto, eu ando bem defensivamente. Então vou tentar dar uma ajuda pra ele nesse sentido. Deixa eu sair daqui que eu tô no meio que em cima do retorno aqui. Abriu. Cara, o é o seguinte: Por que, que eu não ando muito chutado na moto, na cidade? Eu penso assim, ó. Eu tenho uma relação meio que proporcional e inversa. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Eu tô aqui, eu tô de camisa, curta, uma bermuda e uma bota. Então eu tô meio que desprotegido, comprado com o que eu ando normalmente. Que eu ando jaqueta, luva, calça e bota. Você vê que a calça não protege muita coisa, mas... Enfim, dá uns um a menos aí que a gente ganha. Então eu penso assim, conforme... Menos protegido eu estou na questão de equipamento de segurança, mais cautelosamente eu dirijo. Eu abuso da direção defensiva porque eu estou sem proteção, sem as proteções adequadas. Entendeu? Então, é o pilotão de ciclistas aí. Então, se eu tivesse de jaqueta luva e alguma coisa então estaria propenso não tá então eu consigo vamos fazer essa vamos fazer manobras mais arriscadas vamos manter a calma e tudo mais né nesse, algo nesse sentido agora como eu tô sem jaqueta nenhuma sem bote, sem luva então eu prefiro é, evitar de dar fechadas de andar muito rápido, de me meter no corredor sem por nada, tá? Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que eu penso assim: a moto, ela já é um veículo ágil por si só. Então, independente se tu vai devagar, se tu vai rápido, tu já estás tendo vantagem em relação aos outros veículos. Tu já estás mais rápido que um carro. Então mesmo que esse carro aqui na minha frente esteja eu aqui a 60, mas que ele esteja a 80 e vá mais lá na frente, mas lá na frente quando o sinal fechar eu vou conseguir pegar o corredor e vou ultrapassar ele de novo. Sempre, sempre, sempre, sempre acontece isso. Às vezes até com moto mesmo. Eu já tive vários testes aí, mostrei pra vocês, inclusive alguns, de de um cara que é chutado na minha frente, né? A 100 km por hora, dentro da cidade, e eu ia aqui a 40, 50, ali passava de mim, vã, chegava lá na frente, eu encostava nele porque o sinal estava fechado, então não adiantou nada, a única coisa que ele fez foi chegar mais rápido até o ponto que ele ficou parado, gastou mais combustível, gastou mais gasolina. O combustível gasolina é a mesma coisa. Né? Mas não chegou mais rápido, porque a gente chegou junto. E detalhe, tá? O sinal fechou, mas se não tivesse aberto. É só tu parar, parar pra pensar, se assim, o cara tá a 80 km por hora, eu tô a 40 km por hora, em média, né? O máximo que vai acontecer é ele chegar no destino. Digamos que a gente tem, tem o mesmo destino, né? Então o máximo que vai acontecer. É ele chegar de 3 a 5 minutos na minha frente lá no destino. É só isso, cara. Então, vocês acham que vale a pena eu me arriscar por causa de 5 minutos? Né? E não tem isso. A questão da módula já te dá a vantagem no trânsito, independente da situação. E além disso, agora o problema... Aqui é as pessoas se fiam na, na agilidade da moto e já sai muito em cima da bucha para ir para o trabalho, para ir para seu... <risos> a sua escola, suas reuniões, para sua fazeres, enfim. Pra tudo isso. Digamos que o cara entra no trabalho 8 horas e ele sai da casa dele 10 para as 8, chutado. E aí isso daí já não é um problema mais da moto. Isso já é uma escolha errada que tu faz. Quem tem moto, não deveria se atrasar, deveria chegar cedo no horário indo de boa, cara, só curtindo e Aí o cara não, o cara prefere, sei lá, demorar mais no banho Dormir mais 10, 20 minutos O cara prefere tomar um café enrolando mais, prefere assistir é, Ficar no Whatsapp antes da hora Aí o cara fica no Whatsapp Vai, vai, vai, quando falta 10 minutos e vai se manda chutado pro trabalho. Aí, já umas coisas que as pessoas fazem erradas. Que não deveria ser assim, né? Eu acho que todo mundo deveria, igual como eu tô aqui, ó. Sabe que horas eu saí lá, de, lá do centro de Belém? É, 9h10. 9h10, eu tava lá na Pariquins. Não, tá... Eu, é, 9 horas, eu tava lá na Pariquins. No bairro do... Que bairro aquele lá Tá na cremação Eu tô aqui na Independência Passando por, o, o bosque Grão-Pará Há mais ou menos uns 12 minutos Andando a 60 km por hora Acreditem Então tu vê que não tem necessidade Cara, isso o trajeto é muito rápido De moto De carro ainda estaria um pouco mais longe Porque não né, tá, né, tudo muito travado né Mas cara, 12, 12 minutos para chegar lá do outro lado da cidade pra cá é rápido demais. E a questão da... Agora vamos entrar para outra parte do vídeo. A questão das direções defensivas. Não adianta me meter no, no corredor. Sair cortando todo mundo. Porque como eu falei. O trabalho, o meu destino. Vai continuar lá, cara. Tá construído, tá concretado. Tem uma viga enorme lá. <risos> debaixo do solo lá. Pra destacar a raiz. Né, que o pessoal chama. Então, ou seja, é um andando rápido, devagar e não vai sair do lugar. Então, se atentem a isso. Não adianta, cara, fobação, que tu não vais... O turistinho de trabalho não vai sair do lugar. <cười> e além disso, algumas pessoas dirigem... Meu irmão é um... Ele dirige numa pressa, numa pressa, que ele nem sabe porque que ele tá com pressa, às vezes, sabe? É meio que afalmação, viu? Pura formação mesmo. O cara vai lá chutado, às vezes nem tá atrasado, cara. É pura agoniação. E moto não é pra ser assim, quem... Se fosse carro, até diria que é por causa do, do engarrafamento, essas coisas, que atrasa mesmo. Mas moto não tem engarrafamento, cara. Não tem engarrafamento. Não tem engarrafamento. Engarrafamento comparado com o que os carros passam, cara, não existe engarrafamento pra moto. Por isso que eu digo isso. Então, às vezes a gente não vê necessidade, sabe? Alguma coisa sem sentido. Abrir o sinal, meter a mão e puxar 100 km por hora. Sendo que 500 metros depois o sinal tá fechado, cara. O sinal abriu aqui e o sinal da frente tá fechado. O cara vai, acelera, vai... Chega lá na frente, para fica esperando lá, morfando no, no sinal E eu aqui é 40, de boa, pegando um vento Quando eu chegar lá no sinal, o sinal já vai estar quase perto de abrir Já vai estar próximo de abrir e né? eu não vou ter pegado um ventinho no, no caminho, de boa Então é coisas que eu não entendo assim, sabe? Essa afobação desnecessária, essa pressa de E agora quanto a questão da periculosidade das motos é, eu penso assim, a moto não é perigoso, não é perigoso se você dirigir ela de maneira prudente. Perigoso são os motoristas que estão à tua frente, motoristas dos carros, caminhões, etc. Que estão dirigidos, dirigindo no celular. Eu tô de boa aqui, né? Mas aí, aí tem um cara no celular. Se eu não tiver abusando da direção defensiva Eu vou me acidentar com ele O erro pode ser até só dele Mas eu me envolvi no acidente Porque eu não estava na direção defensiva Imagina se eu vou colado com um cara de, num carro desse aqui Bem bem colado, tipo assim Aí ele vai e do nada, muda pro outro lado do, Dá da seta pro lado e vai pro outro Aí eu vou me bater na traseira dele Ou então dobra sem dar a seta né? Então se você não quiser se acidentar Se não quiser correr risco Primeira coisa É direção defensiva E ainda fazendo parte dessa primeira coisa Que é muito importante compra equipamento de segurança cara. Ah não sei o que, não tem dinheiro É caro, não é caro Dinheiro que tu gasta num celular De 700 reais, 500 reais Tu compra uma jaqueta e um capacete Pra ti, bom a jaqueta da Motosky que eu não tô com ela agora aqui, eu paguei 150 reais. passa lá de 12 vezes. Vocês acham isso, cara? Sendo que tem nego aí. Ah, mas eu não tenho dinheiro da parcela. Cara, para pra pensar. É pizza que tu compra no final de semana. É sorvete, é um refri, é um lanche. Tem que fazer sacrifício às vezes, cara. Eu fiz sacrifício para comprar minha jaqueta, tive que me abdicar de algumas coisas que eu queria Outras que eu comprava sempre tive que dar uma segurada É sempre assim Aí eu falo, ah, eu não vou comprar um capacete de 200 reais porque não tenho dinheiro, eu vou comprar um de 100 Aí tu compra um de 100, aí quando vai no outro final de semana, tu gastar esses outros 100 que tu poderia ter comprado comprar num capacete bom Com besteira Comprar cerveja, comprar, enfim, coisas que, que dava pra te dar uma segurada então isso que eu não entendo, acho que não tem desculpa assim para pessoa se proteger. E no cartão, cara, dava pra comprar parcelado aí, ficar tranquilo da pessoa pagar. A pessoa nem sente as parcelas. Então, é, é esse negócio assim de, de falar assim, ah, fica atrás do carro, é, é, essas coisas variam. Às vezes eu pego o corredor e às vezes eu não pego o corredor. Eu só pego quando eu me sinto. Eu vejo que o cara tá me vendo, que ele abriu espaço pra eu passar. Não chegou a forçar o corredor, por exemplo, aqui. Ó. Aqui dá pra passar um carro, porque não vem ninguém lá do, de lá. Mas aí já vai dar pra passar esse aqui também. E pronto. Foi. Eu não forcei nada, assim. Porque tem nego que te ultrapassa no corredor, cara. É sem necessidade. É por isso que tem muito acidente, cara. Parte culpa dos motoqueiros irresponsáveis, né? Que brincam com a vida. E a outra parte é culpa dos motoristas que, <coughs> que ficam distraídos no celular, essas coisas assim. Distração tem muitos dentro do carro, né? E não seja, eu acho. As pessoas culpam muito as motos, assim, acho que, que esse não é tão, tão bem por aí, assim. Ah, a moto é perigoso, a moto não presta, eu acho que não, a culpa não é da moto, a culpa é das pessoas. Acho que a culpa é da moto, é, por exemplo, quando o pessoal se reclamava lá da, da XRE, né, do, de uma carburada, eu acho que um ano um desses aí, acho que era 2011, uma coisa assim, que na curva... Ela estancava e o pessoal caía Então, aí sim, a culpa era da moto. Mas essas situações aqui, assim, ó. Isso é culpa das pessoas, não é culpa da moto, não. Então, por isso, se eu não tivesse atento... <risos> Com esse cara da dafra aí, do, do colete. Eu ia dar no meio dele. <risos> Entendeu? Então, não... não troquem os papéis, a moto, se você dirigir certinho da maneira que está no seu nível de conforto, no nível de segurança, a moto não é perigoso, preste atenção, essas coisas. Até porque a gente pode falar assim, ah, mas aí se furar um pneu e cair... Tudo mais, é tudo atualidade. Hoje em dia a gente tem para rodas raiadas a vacina do pneus que evita que o pneu furar instantaneamente. Dura praticamente a mesma coisa da, da dos pneus de liga leve e ainda fica até mais resistente porque a liga leve dizem que entorta rápido, né? E num carro, por exemplo, está na estrada, fura um pneu, o risco de o risco de capotar. Perder o controle da direção, sair da pista, também não deixa de ser inevitável. Acho que tudo são situações. Se tu tiver rápido demais e o pneu furar, independente seja a moto, seja a carro, sempre é um risco. Né? Então fica o meu vídeo a respeito de como eu penso sobre algumas coisas em questão de segurança de moto, essas coisas. Pra quem está começando a andar de moto, para quem tem medo de andar de moto e para quem quer pegar umas prudências não falei essas coisas que todo mundo fala que é por exemplo, ah, ficar ocupando o espaço de um carro é, ficar atento ao retrovisor, essas coisas porque todo mundo fala, então ia ser só mais um vídeo para falar as mesmas coisas então não, não tem sentido, né então, beleza é meus amigos sendo por aqui a igreja do Cordeiro de fariz